Oi gente, eu sou a Aninha Savoy, foto tipo 3 É isso aí Os meus cabelos estão louros agora porque com certeza eu tingi Porque morenas claras tem cabelinho castanho claro A minha pele já é um pouquinho mais beijinha Então eu preciso de sobrancelhas um pouquinho mais escuras também para você fazer o shadow na minha sobrancelha, você pode usar o castanho médio aquecido com o blonde da S Pigments. E para você fazer os fios, você pode usar o castanho escuro também aquecido com o blonde da S Pigments, que eu vou ficar maravilhosa. Sim.